Alô, vocês que nos seguem no RMIX, nós estamos aqui no Passo Municipal Rio-Negrense, no Seminário Seráfico, uma referência muito grande em nossa região, quanto ao turismo e agora, claro, a Prefeitura. E quem está conosco é o artista plástico Nino, muito conhecido do Rio-Negrense, do Rio Mafrense e na região também. E o Nino, com a fé que tem também e para os nossos seguidores, ele esculpiu uma pedra com uma oração de São Francisco de Assis. Essa pedra está aqui já na entrada do passo Municipal, do seminário. E a gente vai conversar com ele para contar como é que surgiu a ideia, o trabalho que deu. É uma pedra muito antiga, uma pedra que quando foi removida do local onde ela estava para a casa dele, teve que pegar aí uma reta escavadeira para levar devido ao peso. O Nino vai contar para nós então a história... Dessa pedra esculpida, e aonde resultou agora numa mensagem de fé, uma oração de São Francisco de Assis. Nino, conta para nós, tá tudo bem, tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, Márcio, tá tudo certinho, estamos aqui, um ar bom, é né? um lugar bom de trabalhar também, o pessoal tudo atende a gente bem. E a oração de São Francisco de Assis foi um pedido do prefeito Ari Siqueira, que perguntou um dia se eu faria essa pedra aí, esculpida, a oração disse: não tem problema, fazemos. E essa pedra foi resgatada da construção da ponte, da ponte metálica da de, de Vila Paraíso. Estava lá mais de 80 anos, lá que sobrou essas pedras lá naquele tempo, e nós resgatamos a pedra e fizemos a oração que está aí, agora, novamente restaurada. E a oração de São Francisco foi é, um pedido pelo... Prefeito Siqueira, de saudosa memória. Foi, foi feito pelo seu senhor Siqueira esse pedido na né, oração e eu gostei muito devido às mensagens que ela traz para todos, né? Que é, são coisas simples de ser resolvidas, né? Quanto tempo você trabalhou para deixar essa beleza, essa referência aqui no município? Foi do, aproximadamente dois meses de trabalho. Né? Isso contando com o sábado e domingo que quando a gente está inspirado não existe dia para trabalhar. Né? Para ser um artista plástico é, tem que ter a inspiração, tem que ter o um momento? Tem que ter a inspiração. A inspiração tem que estar em um lugar bom, e no lugar que ela foi feita, é um lugar de paz também, chama-se Rua da Paz, o lugar que é na minha casa. Então, é, tem que ter essa, esse lugar adequado para ser feito né, da, da forma que foi feito Nini, você também tem uma referência aqui no município rio-negrense, Mafra também, é, o famoso calceteiro, né, que faz a... a as, o, os paralipípetos, que assentam o paralipípeto na, nas ruas, né? Sim. Há muito tempo, essa experiência? Sim, eu comecei a trabalhar com a pedra irregular, a pedra ferro, com 10 anos, com meu pai, que foi o pioneiro no calçamento aqui da cidade, veio fazer a primeira rua. E assim, desde cedo eu comecei e ele sempre falava que o calçamento é uma obra de arte em pedras. Eu pedi para ver também que são, são desenhos né, feitos com pedrinhas preta e branca ou de outras cores tem que ter também até para fazer um próprio calçamento de rua, tem que ter a inspiração, tem que ter o momento? É, o calçamento da rua em si, ele é um calçamento que a gente faz porque a gente necessita de ganhar, né? Então, sendo um calceteiro, tem as pessoas que, que, que vêm com o dom da calcetaria, né? Não é para qualquer um serviço pesado, é sol, é chuva, é geada em cima, mas eu sempre gostei desse serviço, foi aí que eu, que eu consegui ter a, a, assim, o, o, o tipo para entalhar uma pedra. Saber cortar ela no caso, né? para não cortar ela errado. Fora essa obra que nós estamos registrando nesse momento, tem outros que você pode contar? Sim, eu tenho feito aqui no seminário também, na Casa Branca, resgatou-se, que são as pessoas que foram resgatadas através do tempo. Foi feita essa, entalhada à mão, lá na Casa Branca. E outras, outras é, placas aqui da, da prefeitura também. E essa, essa oração a São Francisco, a entalhada em pedra, da maneira como você se referiu, te dá uma emoção? Você é uma pessoa de fé também, com toda a certeza? Sim, com toda certeza. Eu, eu, é uma coisa que eu sempre tive muita fé, né? Muita fé. Muita fé. E sem fé, não chega a lugar nenhum. Ela domina e conduz todos. Nino, e qual é a próxima, próxima obra, a próxima escultura? Olha, eu estou fazendo em casa aí várias peças de escultura, né? E aqui, por enquanto, assim, para o seminário, a gente não está ainda, não temos nada em vista ainda, mas com certeza nós vamos fazer alguma coisa para o seminário também. Essa escultura que você fez com essa oração de São Francisco de Assis, lhe rendeu algum valor, alguma renda? Sim, sim, como, como rendeu e como me ajudou. Eu tinha contas atrasadas, quando eu fiz essa oração, foi pagar minhas contas, né, deu para me dar uma passeada com a família, então com certeza me rendeu alguma coisa. Nino, muito obrigado por esse registro, você também fazendo parte da história do município Rio-Negrense. Muito obrigado, eu que agradeço por você estar aqui para prestigiar essa, mais essa obra, né? Obrigado. Agradecendo então ao Nino, ele é artista plástico, com todo esse registro, a vocês que nos seguem no R Mix no ar, nesse momento, e essa pedra, que agora é uma escultura de uma oração de São Francisco de Assis, que entra para a história aqui do município Rio-Negrense.